Seu filho é hiperativo? É ligado no 220? Ele não para nunca? Ele está sempre, ele, em vez de caminhar, ele sapateia, em vez de falar, né? Ele acelera e nem consegue falar direito as palavras de tão rápido que ele fala? Fica comigo que eu tenho aqui um calmante natural para crianças ligadas no 220. Já vou te mostrar. Solta a vinheta, pessoal! E aí, gente profunda, durante 10 anos que eu estive no consultório de terapia holística, de terapia natural, 80% do meu público foram as crianças, eu tenho muita afinidade com criança e... Eu comecei a atender algumas crianças hiperativas justamente por esse motivo, porque aqui na nossa região é muito comum tratar crianças hiperativas com remédios ansiolíticos, antidepressivos, psicotrópicos. E algumas mães naquela época elas não queriam dar esse tipo de medicação para os seus filhos porque sabiam dos efeitos colaterais, porque sabiam né, de tudo que um remédio antidepressivo, ansiolítico, psicotrópico pode causar de danos né então às vezes ajuda a amenizar um sintoma ajuda a arrumar um problema de forma uh, superficial não vai na raiz da questão e ainda tira a percepção de realidade da criança tira a noção dela num momento de aprendizagem, num momento que a criança precisa de desenvolvimento e muitas vezes acaba causando mais danos né, do que reparos. Então, essas mães que tinham uma consciência diferente começaram a me procurar no consultório de terapia holística. Os resultados foram tão incríveis que uma começou a recomendar para outra, uma começou a indicar para outra e o meu público acabou se tornando 80% criança. Eu acho que isso se deu também... Por afinidade, eu gosto muito de criança, o tratamento com criança é muito rápido porque elas são muito inteligentes, elas são muito rápidas, elas se dão conta das coisas de uma maneira muito fácil e elas são muito sensíveis aos tratamentos naturais, então um tratamento planta para criança que não tem tantas crenças limitantes, uh, a criança que ainda não tem paradigmas, que ainda não viveu e não tem uma maturidade ainda para ter tantos bloqueios energéticos, eles costumam funcionar muito mais fácil do que para uma pessoa de mais idade, porque não é que os tratamentos naturais não funcionem para pessoas de mais idade, mas eles encontram mais facilidade nas crianças, que têm uma sensibilidade maior. Assim como com cães, gatos, né, pets, que têm, vamos dizer assim, uma alma mais pura, né, mais inocente. Eu acho que pura não, mas inocente é uma boa palavra. Então, os tratamentos costumam não encontrar resistência. Porque, por exemplo, há ah, uma pessoa de 80 anos, a gente receita, né, recomenda um floral para ela. Ela, e será que essa aguinha aí vai funcionar? Quando você recomenda o mesmo floral para uma criança de 6 anos, ela vai tomar e não vai questionar e vai acreditar que aquilo vai fazer bem. Então vai funcionar de uma forma mais efetiva e mais rápida. Bem, dessas crianças que eu atendi em consultório, né, nesses 10 anos, o que que eu percebi? que existem vários tipos de ansiedade, existem vários tipos de uh, hiperatividade, né? Uma criança, por exemplo, que fica trancada num apartamento, que não faz atividade física, que não corre, que não gasta energia, a tendência dela é ficar ansiosa, é ficar nervosa, é ficar hiperativa, é roer unha. E as crianças, elas querem descobrir o mundo, elas querem explorar esse mundo onde elas estão. Num apartamento pequeno, não tem uma árvore para ela subir, não tem uma brincadeira para ela fazer. Então, o que, que acontece? Ela fica na frente do videogame e muitas vezes comendo bolacha, comendo doce, comendo açúcar. O que, que acontece? Acumula muita energia de primeiro chakra, que é o chakra base, o chakra raiz. E com essa energia acumulada, a pessoa começa a ficar ansiosa naturalmente. Não só as crianças, mas os adultos também. Né? Então, a criança que tem uma alimentação que não é saudável, né? Baseado em doce, em fritura, refrigerante, essas coisas todas. Fica jogando videogame. Ela fica com muita energia mental, então a cabeça dela fica mil, até porque tem as telas, né? Tem o computador ali uh, onde está acontecendo o jogo, ela fica muito focada naquilo, então a cabeça dela fica doida e acumula muita energia de base no primeiro chakra que ela teria que gastar. Onde é que a gente gasta energia de base do primeiro chakra? Caminhando, correndo, tomando banho de mar, uh, correndo numa esteira. A gente vai gastando energia né, que a gente acumula quando a gente come, quando a gente dorme, tá? Então é bem importante você entender esse conceito e procurar descobrir por que o seu filho está hiperativo. Eu acho legal a gente sempre ir na raiz da questão. Claro, você já vai conhecer... A, a planta né a receita que eu vou passar aqui mas é importante você compreender os motivos também as crianças são muito sensíveis se você é uma pessoa que tá muito preocupada com a sua situação financeira se você tá preocupado com o trabalho se você tem problemas de relacionamento tem problemas na família mesmo que você esconda do seu filho ele vai sentir e ele vai ficar nervoso também Outra coisa, se a mãe é ansiosa e hiperativa, é claro que a criança vai ser também, né? principalmente porque a mãe e o filho tem um elo de conexão muito forte. Se o pai é ansioso e hiperativo, a criança também vai ter isso, né? Então, o que, que eu acompanho? Que em lares onde as pessoas né, estimulam a meditação, estimulam um, um tempo diário de conexão interior, que estimulam a oração. As crianças gostam disso, só que os pais têm que ter disciplina para fazer isso. E nem sempre os pais têm. Acham que é bobagem, que é besteira. Que meditação, que nada. Eu vou tacar um antidepressivo nessa criança para ver se ela se acalma. Eu vou dar um calmante para ela para ver se ela se acalma. Então, quem não costuma cuidar desse lado mental, emocional e espiritual, acaba achando que a solução tá no mundo material, no mundo físico. Não, mas se tem ali na farmácia, baratinho, toma esse remédio aí para se acalmar que eu não aguento mais essa criança, daqui a pouco eu vou enlouquecer. Então, tem muitas mães, muitos pais que pensam assim, que a solução tá só na parte física material, só que os ansiolíticos, antidepressivos, psicotrópicos, eles não têm o alcance de fazer uma cura na energia, na alma, nos pensamentos, nos sentimentos, nas emoções, na consciência. Isso se faz com terapia, isso se faz atuando na origem, na alimentação, na meditação, no beber mais água, ensinar a criança a ter calma, ensinar ela a esperar, é um exercício de paciência. E a maioria das pessoas não sabe de tudo isso quando escolhe ter um filho. né? A pessoa acha, ah, meu filho vai ser um santo, vai ser um anjo, eu vou ter sorte. E as crianças têm um chip lá de serem agitadas, de gostar de correr, de explorar o mundo. E graças a Deus, se isso acontecer, significa que o seu filho é saudável. Né? Se ele tem bastante energia, significa que ele está com saúde. Se a criança vive quietinha pelos cantos, isso não é bom indica que ela não tá saudável então agora eu vou te passar a receitinha com essa planta que não falha com criança arteira com criança hiperativa com criança rebelde e a gente vai fazer um sachê que você vai usar dentro do travesseiro do seu filho tá então o que que você vai precisar para fazer esse sachê você vai precisar de tecidinhos cortados em 10 por 10 tá de preferência com uma cor Clarinha assim como verde, como azul, que são cores calmantes, são cores relaxantes. Então quando a gente faz alguma coisa na fitoenergética, a gente já une cromoterapia, a gente une cristais, a gente une tudo que tem né, dentro das terapias naturais. Então é muito fácil, você vai pegar um tecidinho e a erva que a gente vai usar para fazer o nosso sachê é o chapéu de couro. Ah, depois eu já vou dizer para vocês o que, que o chapéu de couro faz. Aqui a planta está desidratada e não precisa de muita planta para fazer o sachê, tá? Então nós temos aqui a planta desidratada, chapéu de couro, o tecidinho para a gente fazer o nosso sachê e uma borrachinha. Essa aqui é transparente, é mais difícil de enxergar, mas é uma borrachinha que a gente usa para fazer penteado, que tem em casas né, que vendem artigos para cabeleireiros. Você também pode usar um barbante, uma fita, alguma coisa para você prender o sachê. Então vamos lá, é muito simples, é o tecidinho, pode ser um TNT também, tá? a borrachinha e o chapéu de couro desidratado. Então você vai pegar um pedacinho da folha, não precisa ser muito, esse pedacinho aqui já, já é suficiente, tá? Você vai colocar, pode dar uma esmagadinha nele para ficar menor, e você vai colocar bem no centro do sachê. Aí você une as pontas e faz um triângulo, certo? Depois, você vai unindo todas as pontas, como se você formasse um mini ovinho de Páscoa. E aí você vai pegar a borrachinha, essa fininha de fazer trança, de fazer penteado, e vai passar em volta do sachê de chapéu de couro. Certo? Tá pronto. Aí você vai fazer isso sete vezes, tá? Porque são, você vai precisar de sete sachês, porque é para sete dias. Todos os dias você vai trocar. Então, temos os sete sachezinhos aqui de energética, de chapéu de couro. Esse aqui eu fiz para demonstração, mas no meu saquinho aqui já tinha sete. Fez os sachês, cortou as pontinhas para deixar bonitinho, agora você vai energizar, ok? Você vai dar uma friccionadinha nas mãos, vai colocar suas mãos sobre eles e vai fazer uma oração da sua preferência. Se você gosta de xamanismo, faz uma oração xamânica. Se você é evangélico, faz uma oração lá da sua igreja, do, do templo que você uh, frequenta. Se você é espírita, quiser fazer um passe, pode. Se você é reikiano, pode fazer reiki. Se quiser né, fazer magnify healing, teta healing, cura prânica, passe magnético, ou enfim, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria faz aquilo que te conecta a uma energia superior. E se você é ateu, se você é cético, se você não acredita em nada disso, acredita só na força da natureza, coloca no sachê a energia do amor que você sente pelo seu filho e do quanto você quer bem para ele, do quanto você deseja o bem para ele, certo? Aí põe as mãos, sente esse amor que você tem pelo seu filho, mais a oração que você vai fazer, energizando esses sachês tá? Faça isso por uns três minutinhos, mais ou menos, e depois você vai colocar o sachê dentro da fronha do travesseiro onde seu filho dorme. E aí, todos os dias, você troca durante sete dias. Isso vai ajudar o seu filho a ficar mais tranquilo. Vamos ver o que o chapéu de couro faz, então? Olha só. Chapéu de couro elimina a maldade os desejos maléficos, melhora o humor elimina a rebeldia, acalma crianças muito arteiras, estimula a honestidade com sentimentos, ajuda a ter desejo de vitória e força para lutar por seus ideais, saber ver os dois lados da moeda, quebrar padrões de conduta e pensamento, respirar novos ares, despertar poderes extrafísicos com cautela, elimina a raiva pelo pai, a arrogância, os desejos e tentações inferiores, favorece o sentimento de saber perder, saber aceitar os defeitos dos outros, estimula a honrar compromissos, gera vitalidade energética nos casos de enfisema pulmonar, tuberculose, ranceníase e câncer de intestino. Então, o chapéu de couro faz tudo isso, além de acalmar a criança carteira, ele ainda tem toda essa propriedade. Se você quiser fazer para você também, que já é adulto e é muito agitado, e rói unha, e tem ansiedade, é nervoso, também tá valendo. Você pode fazer a família inteira, mas precisa ser um sachê para cada travesseiro, ok? E trocar durante sete dias. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você faça, que você comente muito, porque a gente adora saber. E... A gente está preparando, a gente está organizando um curso 100% online e 100% gratuito para o final de junho, dias 22, 23, 24 e 25 de junho. Vão ser quatro dias e vai se chamar Alquimista das Ervas. Eu quero convidar você para participar porque se você tá aqui nesse canal, provavelmente você já tem energia de alquimista, você já tem uma tendência porque gosta das plantas, ok? Então vem com a gente, a gente vai deixar o link aqui embaixo para você se inscrever no curso 100% online, 100% gratuito, Alquimista das Ervas, a gente está te esperando. E eu quero te convidar também para entrar no canal do Telegram da Fitoenergética, porque lá a gente consegue se comunicar melhor com você, a gente consegue te, te avisar de todas as novidades que estão acontecendo, né, de tudo que está acontecendo no mundo, na energia das plantas, a gente consegue te avisar lá dentro do canal do Telegram. Também vai estar aqui embaixo o link. Certo? Então já anota na agenda, já se prepara, que a gente vai estar te esperando no curso Alquimista das Ervas. Um grande beijo para você, muita luz e até o próximo vídeo.